quando estava procurando a armadura do cavalo que faltava, pois é, olha ela aqui indicando justamente que eu tenho que ir para ponte do cavalo ou sei lá o que. Ah. <risos> yeah, e ainda bem que eu em off li essas coisas, isso foi algo importante. Ou oh, algo importante também para se mencionar é que lembra dos baús que eu não tinha conseguido pegar. Mais ou menos por aqui. Peraí, aqui? Oh! Oh, não, é aqui o estábulo onde eu encontrei a coisa. Agora... Highland Stable. É realmente aqui que fica. Quer saber? É, tanto faz aqui, no momento. O um, que, que eu tava e yeah, é assim, o... <risos> esses, esses dois santuários aqui. E yeah. é, estava simplesmente escondido atrás de uma das paredes. Eu utilizei o detector lá do... De baús. E foi assim que eu descobri. Realmente um momento super fantástico. Meu, cadê o... Lugar onde tem o um cara que vende... Poções, etc. Não dá pra ver nada nessa chuva. Absolutamente nada. Oh, peraí. Seria isto o que eu quero? A resposta é um tremendo... De um não. Ok, olha, como eu não consigo ver nada aqui... Eu vou simplesmente... Procurar a fonte de cavalo aqui. Eu acho que é aqui... Mas eu não tenho completa certeza. É realmente difícil saber onde raios você está quando você não está com o mapa. E é se eu estivesse com o mapa. Isso não seria um mínimo desafio. A propósito, se eu estou no lugar que eu penso que eu estou, significa que eu não estou no lugar que eu penso que eu estou. Exceto que... Pera aí, eu acho que este é o lugar, eu só tenho que subir ali em cima, etc. Não tem o lago e a ponte, etc. Porque se tiver, ótimo. Se não tiver, yeah, é exatamente ali mesmo, maravilha. Uh, eu acho que não tem realmente uma maneira uh, mais rápida e eficaz de fazer isso. Cara, tinha um caminho que eu poderia tomar pela direita ali com o cavalo... Talvez. Agora que eu tô pensando, mas... Ah, tudo bem, tanto faz. Olha, eu sei que tem chuva. Chuva, simplesmente, casualmente, me assombra. Olha, se você tentar me atacar mais uma vez, você vai... Como assim? Ok, para falar a verdade, eu não deveria ter ficado surpreso. Com esse acontecimento aqui. Mas tudo bem. Só. Boom. Fantástico. Agora cadê? Yeah, isso aqui. A minha você tem uma fada ali? Ok. Será que eu consigo coletar ela casualmente? Isso iria compensar a fada que eu consumi. Bom. Eu simplesmente acabei espantando ela. Então. Olha, simplesmente... Um dos momentos de gameplay mais extraordinários que poderia ter acontecido aqui. É, deixa eu simplesmente é tudo isso. Aquilo foi o um parto de frutas que só recuperou um coração. Porque isso é uma quantidade extraordinariamente pequena de corações para ser recuperado. E é, eu poderia ter utilizado um cavalo para chegar aqui mais rápido. Se eu tivesse sido inteligente. Coisa que eu absolutamente não fui. Mas é... Segundo o que está mencionado lá, aqui eu encontro o baú especial de DLC. E por mais que esse seja o lugar... Tem sapos. Tem sapos aqui. Tem muitos sapos aqui. Oh, isso aqui é um excelente lugar para se procurar. Encontrar sapos. Ou é só porque tá chovendo? Eu não sei, mas isso aqui é um pouco excelente de se ter em mente. Não há dúvida sobre isso. A propósito, isso faz eu pensar numa coisa. Tipo, nesse jogo não dá pra nadar, não dá pra você mergulhar. Ok, você pode nadar, não há dúvida sobre isso, mas não dá pra você mergulhar. O que é algo um pouquinho fascinante, pra ser perfeitamente honesto. Ok. Bom, aqui está a fonte que está mencionada aqui. Ok. Está yeah, dizendo que é exatamente aqui na fonte onde... Ah, está até brilhando e etc. Ups. Uh... Aquele baú foi para a Narnia. Uh... Uh oh Isso não é bom. Isso realmente não é bom. Para onde foi o baú? Ah! O Farosh está ali. Bom, oportunidade perdida. Um... Aham. Huh. Yeah, grande momento aconteceu aqui, não há dúvida sobre isso. Ok, eu tenho o medalhão e. Pera aí. Como assim eu não posso colocar o um medalhão aqui? Ei, hey, videogame, o que é isso? Que tipo de... Ok, tudo bem. Eu acho que era porque tava num lugar muito limitado ali, etc. Uh, deixa eu... E teleportar pra cá. Eu acho que isso aqui é longe o suficiente. Uh, eu espero que isso faça o baú reaparecer. Caso contrário, isso não vai terminar muito bem. <risos> uh. Ok, estou aqui ah, Será que dá para ver farosta tá aqui? Talvez Bom, não Ok Agora eu vou teleportar aqui de volta pro medalhão E eu vou tentar não arrimensar O baú diretamente pra Estratosfera Ok Espero que o jogo não tenha salvado ali Porque isso seria extremamente ruim Oh, ótimo, fantástico não mande o baú para estar. Ok. Se eu pudesse pelo menos ver, porque tipo ele foi arremessado ali de tal maneira. Ok. Deixa eu me teleportar aqui novamente. Isso vai ser o suficiente pra uh, fazer isso reaparecer? Eu não imaginei que eu fosse gastar esse episódio lutando contra um baú. Mas parece que é isso que eu vou fazer. Ok, ótimo. Deixa eu ver aqui. Ok, o que acontece se eu ficar em cima dele? Ok, deixa... Pra Nalha. de novo, eu só fiz a coisa mais gentil possivelmente imaginava o jogo. Não me deu a oportunidade de alterar a câmera. Ok, isso é, isso é engraçado. Isso é hilário. Eu poderia limitar a taxa de quadros também, mas... Uau. Ok. E se eu... Jogando pra direita, pra esquerda. Ok, eu escutei um tonk mais ou menos nessa direção. Portanto. Isso nem caiu aqui. Oh! Caiu literalmente dentro da fonte. Uau! Isso foi... <risos> ah, ok, tanto faz. O importante é que deu certo. Deixa eu ir para um estábulo e eu vou equipar o cavalo e isso vai resolver aquele problema. <risos> ah, isso foi uma sequência de eventos inteiramente espetacular. Ok, um, yeah, vamos vamos fazer logo a coisa. Eu não vou ter que me preocupar mais pelo resto do jogo com uh, ter que tirar o cavalo daqui. Fantástico. Ah, a velocidade dele é até que bem baixa. Tipo, não deveria ser a velocidade do máximo. Ah, eu não sei. De qualquer maneira, deixa eu... Te levar aqui. Isso vai ser ideal, ok? O tempo para. Ok, estava me perguntando se até a chuva ia se parar, mas, yeah, por favor, sim. Troque a cela por essa aqui e agora teleporte é disponível. Ótimo, fantástico. Deixa eu me teleportar novamente aqui pra cima. Porque se a chuva tiver parado, eu vou falar com o cara que reside aqui. E fazer o que eu disse que eu ia fazer no fim do último episódio. Não sei se realmente ele tem muita coisa interessante. Ok! Fantástico. Eu sou capaz de ver aqui. Ok, é, é ali. Eu simplesmente não tinha conseguido ver isso, porque tipo, eu sabia que isso aqui era... Eu pensava que isso aqui era tipo uma casa, mas não é isso a propósito. Olha a cara dele! Isto é certamente uma face, mas... É, isso aqui é uma loja de monstros, ok? É, yeah, ok, eu absolutamente gosto de monstros Adoro. <risos> Para colocar em poções, definitivamente. O que, pra falar a verdade, eu acho que é o mesmo interesse dele, mas. Ah, uh, yeah. Oh, ele basicamente dá uma descrição de lugares onde ele aparece, né? Ou oh, e algum vilarejo durante a noite. Oh, eu pensei que eu simplesmente pudesse falar com ele aqui agora, mas não, eu simplesmente liberei isso aqui. O que provavelmente significa que agora eu posso ir no estábulo e falar com uh, todo mundo ali, etc. Quer saber? Eu acho que isso aqui é o um momento ideal para eu subir a torre e ver exatamente ali o que... Se eu consigo liberar o um mapa. Hum, espero que não esteja... Ok, não está chovendo... Ótimo, fantástico, ideal, completamente. Um, o saco é que... Ok, será que o melhor seria eu dar a volta pelo... Não, não seria. Deixa eu equipar logo aqui as coisas que eu tenho uh, de ir rápido. E eu vou escalar ali com relativa tranquilidade. Porque tava tocando música de estábulo ali. Peraí, tem um estábulo ali por perto. Fascinante. Se realmente tiver. E yeah, é, se tiver um ali, eu vou uh, falar com quem estiver ali. Porque isso seria de meu interesse. Provavelmente, possivelmente, potencialmente. Ok, agora pra escalar isso tudo aqui. E yeah, é, definitivamente vale a pena subir aqui nesse estado aí um momento deixa eu ver aqui o que eu tenho de comida eu tenho sim eu absolutamente tenho comidas de velocidade não são super ideais mas yeah, é algo ok isto é mais rápido não há dúvida sobre isso mas continua meio lento ok eu vou subir até mais ou menos metade da parede... Eu vou começar a pular e isso vai dar certo. Será que... Ah, se bem que eu não sei. Ok, tá começando a anoitecer. Ok, já passou... Já passou de meia-noite. Então, certamente, isso não é a Lua Sangrenta. Pra falar a verdade, provavelmente é o Jin Rao subindo por ali. Que tá alterando a cor do lugar inteiro dessa maneira. É, yeah, porque isso aqui... Não parece um efeito meteorológico comum e normal. Ok. Um. Uh, e dois. E três. Oh, não! Eu não tenho nenhuma comida aqui. Link, por favor! Oh, não! Eu mereci isso. Oh, não, não, não. Sai, sai, sai. Todo mundo, por favor. Eu já recebi humilhação suficiente aqui. Quer saber? E yeah, eu vou simplesmente por aqui. E yeah, eu vou simplesmente por aqui. Yes. É melhor. Eu não sei porque eu não tinha feito isso desde o princípio. Ok, deixa eu equipar. Ok, ótimo. Tô com tudo. Vamos em frente aqui. Uh, infelizmente, eu acredito que a poção não afeta o cavalo, o que é triste, mas é simplesmente a realidade. E olha só que coisa, eu tô aqui do outro lado e deu tudo certo e dá para escalar isso tudo de boa. Especialmente, é claro, se eu conseguir uh, que Revalis Gale se recupere, porque... Yeah. Yeah. Isso aqui vai ser meio que um saco de escalar. Ok, não dá para simplesmente. Santuário por perto! Santuário por perto! Alerta! Tem um santuário aqui por perto. Ok. O meu objetivo era a torre ali, certamente, mas... Deixa eu ver se eu consigo achar esse santuário primeiro, porque assim pelo menos eu faço um pouquinho de progresso em termos de corações depende da distância. Oh, ele está simplesmente ali. Ok. Legal, fantástico, mas eu não quero ir para lá. A propósito, como vocês podem observar aqui, uh, esse lugar está cheio daqueles guardiões... Olha, honestamente, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer isso nunca. Deixa eu casualmente equipar... Essas flechas, e agora eu vou instantaneamente demolir. Pois é, é isso que acontece quando você utiliza Ancient arrows contra Guardiões. No entanto, eu acredito que elas não têm um efeito tão bom contra inimigos comuns, o que é certamente uma decepção, mas... Oh, peraí, um momento. Acho que dá pra escalar isso aqui de boa simplesmente no salto e descansar aqui em cima. Yes! Fantástico! Ah, será que eu consigo escalar isso aqui no salto? Sim! Por menos sentido que isso possa fazer. Ok. Eu acho que isso é uma situação de poupar Revalis Gale definitivamente. A propósito, eu... reparei... que o jogo... Eu tinha detectado uh, brevemente um santuário ali. Hum. Uh, hmm. Fascinante. Será que, tipo, é um do outro lado ali? Porque se for, isso seria realmente fantástico. Oh, peraí, isso aqui é um lugar onde tem alguns inimigos que eu posso atingir com flechas e é assim que eu sigo em frente. Talvez. Será isso um Yahaha? Sim. Olha, eu estou um pouquinho surpreso que sim, para ser perfeitamente honesto. Mas tudo bem. Um... Ah, yeah, tem inimigos ali, etc. Quer saber? Deixa eu tentar atacar esse inimigo primeiro. Ok, eu provavelmente não deu. Teve... Uau, ele só tem armas enferrujadas. O pobre coitado desse Goblin. É, provavelmente não tem muita coisa aqui, considerando os guardiões voadores ali atacando o lugar inteiro, mas é... Oh! E ali tem um Pocoblin um pouquinho mais genuíno, sendo um Pocoblin um pouquinho mais genuíno. Ok. Eu não sei porque eu pensei que aquele baú que eu acabei de abrir não estivesse aberto, mas foi isso que eu pensei por alguns instantes. Ok. Vamos ver se o meu plano vai funcionar. Deixa eu ir para cá, então. Acabar com ele, a distância, com completa facilidade. Esses arcos nesse jogo são tão overpower. Chega a ser um negócio absurdo. Ok, sério, porque todo mundo aqui tem as armas mais patéticas do planeta Terra... Tipo, qual é? Mesmo com os modificadores que esse cara certamente tem, ele provavelmente não consegue fazer muita coisa contra mim. Especialmente se eu posso simplesmente ficar atingindo ele de longe desse jeito <risos> bullying. Ok. Uh, ah, yeah, todos Todas as Royal Brawl que eu tenho são boas e sim, yeah, ele, ele simplesmente se foi. Ele não durou muito. Oh, tô estou escutando uns brilhos ali que eu não sei o que significa. Ok, tem um olho aqui em algum canto que eu consigo... Oh! Sim. Yeah. Olha só, é a coisa que eu tinha mencionado. Ok, agora isso... É o suficiente para eu subir? Ou tem algo... Ei, é, olha. Continua sem ter... Uma arma muito boa, né? Ok, eu poderia lutar contra ele. Conseguir uma pedra preciosa, etc. Seria realmente fantástico, mas... Eu acho... Ok, fascinante. Eu acho que ele não tem... Muita capacidade... Ok. Quer saber? Eu poderia fazer isso de uma maneira justa. Ou eu poderia ser inteligente e veloz. Uh, a propósito, aqui é suficiente para fazer você sentir frio. O que é interessante. E aí, aquele santuário ali que eu tinha detectado brevemente? Simplesmente nada dele ali. Oh, e eu me lembro de outra coisa interessante importante que eu percebi em off também uh, lembra daquela esfera que eu tinha procurado para levar para o centro da espiral e conseguir aquele santuário ali pois é eu tava procurando obviamente no lugar completamente errado porque eu tinha interpretado a espiral ali da maneira errada não me pergunte como eu consegui fazer essa proeza. É simplesmente um fato que eu consegui fazer a proeza. Uh, yeah, tem realmente um santuário nessa direção aqui. Ou é simplesmente aquele que eu deixei marcado? Eu acho que é simplesmente aquele que eu deixei marcado, mas... Uh, eu posso simplesmente saltar e planar ali se eu quiser. E isso vai... E poupar de problemas. Ok, tudo bem, deixa eu só. So... Oh! É, tem um estábulo aqui. Será que nós temos mais coisas que indicam sidequests possíveis aqui nesse estábulo? Provavelmente. É, um midget. Ah. Ok, não. Ah, certo, gostava de utilizar a espada. Ah, ok, novamente. Mais alguém falando sobre a Master Sword, super interessado, etc. Oh, chefe viajante? Oh, hum. simplesmente vende ingredientes. Você só tem um? Não. Uau! Isso... Hum. Oh, espera aí. Será que dá para fazer uma receita com essas quatro coisas especificamente? Hum, isso parece possível. Hum, ok. Ah, sim, eu posso te dar um pouco de Amrath. Ok, planta hum. favorita. Aquela famosa... Ok, estou viajando. Certo. Ok, a irmã dela gosta de insetos, mas tem um inseto hum. que ela quer ver que é específico pro o aniversário dela. Ok, ela provavelmente fica ali. Tudo bem. Mas primeiro... Eu gostaria de um pouco de... Franker aqui nesse instante. Yes! Vai ter o Lizard definitivamente. Fireproof Lizard definitivamente novamente. Oh não, não, não, não, não. Deixa eu comprar dois desses. Aqui isso seria fantástico. Ok, mais 20 flechas e mais 10 flechas. Ok, eu acho que eu tenho flechas suficientes por enquanto. Um... <risos> Casualmente derrubando o Bello depois de comprar uh, coisas com ele. Ok, não tem nada aqui. Oh, ok, Super Horror, meu V2. Será que isso vai tipo implicar em várias sidequests? Ok, e tem de teleportar. Yeah, eu já... Eu literalmente tenho isso. Ah, peraí, ok. A outra tá falando ali de uma irmã e etc. Ok, fale com a Glima. Que está. Seria você? Sim. Ok. Yeah. Segredo. Ok. A irmã dela odeia... Oh! Ok. Ela quer... Umas libélulas. Certo, certo, certo. Oh, eu tenho que falar com ela. Eu acho que eu tenho todas as libélulas mencionadas. Aqui. Ok, yeah Exatamente o que ela odeia. Certo, certo. É o desejo dela. e Yes! Maravilha! Conveniente! Acho que isso aqui foi uma missão que eu nunca completei. Ok, eu tenho que simplesmente dar diretamente para ela, porque ela simplesmente tem medo demais. Oh, não! As libélulas! O que a gente vai fazer? Yeah, ok, pode tomar essas libélulas. E qual vai ser a recompensa? É, yeah, misteriosamente elas permanecem vivos. <risos> o plano dela não deu certo. Ok. Hip. <risos> e a gente consegue um hoop prateado. Ok, longe de ser a coisa mais interessante que poderia acontecer aqui. Como é que eu não consegui ver uhum. essa garota aqui? Eu não sei. Ok? E ela também não tem nada interessante de falar aqui. Ok, hora de subir aqui logo de uma vez e fazer esse santuário. Será que vai ser um curto? Será que vai ser um longo? Será que vai ser um... um... Que vai durar uma quantidade insana de tempo aqui pra terminar. Eu não tenho a menor ideia. E a gente se apressa a descobrir. Toda vez que você entra no santuário, o controle vibra, a propósito. Que é interessante. Isso foi longe. Oh! Um desses? Uh! Eu estou animado. Ok, o que, que o jogo quer que eu fa... Oh! Um desses. Fácil. Espera aí, eu acho que você precisa a gente uh, jogar um pouquinho para cá, e agora um pouquinho para cá, porque é aqui. Oh! Agora eu entendo como é que isso aqui funciona. Certo. Ok, eu posso levar todos para lá. Agora... Tenho que bloquear aquele ali de baixo. Oh! Não, não tenho! Isso já foi plenamente bom o suficiente para ir de um lugar o outro. Mas ok, só que foi simplesmente o primeiro desses quebra-cabeça. O que está que acontecendo aqui? Hum... Ah! Isso é o que está acontecendo aqui. Ok, honestamente. Desnecessário, mas tudo bem. Oh, e eu só tenho agora que fazer isso girar uma vez. E é assim que eu consigo, com toda a facilidade do mundo, este baú. Oh, especialmente se isso fica nessa posição. Ok. Muito mais simples do que eu imaginava. Uh, Silver Scale Spear. Oh. Eu especificamente preciso de um deles se eu quiser fazer a arma especial dos Horas quando ela se tornar disponível. Ok, agora... Ei, literalmente, Pachinko! Uh, só que... Ok. Calma. Isso aqui tá bom no momento, mas não está ótimo. Ok. Definitivamente não está ótimo. Ok, deixa eu jogar todas as esferas pra cá. Agora eu tenho que... Cuidadosamente... Cuidadosamente... Deixa eu resetar isso aqui. Isso não resetou de maneira nenhuma. Ok. Leva tudo pra lá. E agora... Isso pra cá. Oh, oh, oh. Ah! Eu levei isso pra longe demais. Ok. Ou tenho que, tipo... Prestar um pouquinho mais de atenção no ângulo. Caso contrário, isso não vai dar certo. Ok. Não, não, não, não. Droga, eu tenho que separar... Aquelas duas esferas ali, senão... Isso não vai funcionar. Ok, mais um pouquinho nessa direção. Oh, oh, oh. Quase ideal. Perfeito, perfeito, perfeito, perfeito. Ok. Um pouquinho mais nervoso do que deveria ser, mas funcionou. E é isso que importa no fim das contas. Ok. Isso é um santuário terminado... E foi, pra falar uma verdade, bem rápido. Muito mais do que imaginava. Não sei porque eu estava com o um pressentimento que isso aqui iria demorar uma quantidade insana de tempo, mas não é o caso. Agora, só falta uma coisa que eu ainda quero fazer nesse episódio. Aquela espiral. Que um... yeah, é, toda vez que... Eu saio do santuário eu fico surpreso. Uau, esse loading tá demorando. Ok. Uh, lugar mais próximo... Eu acredito que é este aqui? é yeah, provavelmente é este aqui. Eu vou simplesmente teleportar o cavalo até lá e isso vai ser uma ajuda. Oh, yeah, e também por aqui também tinha uma sidequest falando sobre... Uh, utilizar Triforce em algum lugar o que... não sei o que, isso faz ref... oh, eu acho que talvez eu precise ter a Master Sword quando eu for fazer ao que aquilo tava fazendo referência e yeah. então provavelmente vai demorar uma eternidade até eu conseguir chegar ali, mas é, espiral, eu tenho que chegar ali Infelizmente, dá pra chegar ali bem mais rápido com o cavalo. Eu acho que tem um ponto que eu já vou ter que imediatamente basicamente saltar fora e planar o resto do caminho. E eu acho que eu já estou neste ponto. Ok, tem umas ruínas aqui também. oh oh! oh. Imediatamente. Encontro algo relativo a Koroks aqui. Ok? Deixa eu ver. Oh, eu tenho que chegar ali, simplesmente. Isso parece realmente simples. Eu digo, completamente fracassando. Ok. É isso que acontece quando você demora demais a princípio. Segunda tentativa, dessa vez indo imediatamente para cá. E depois pulando. Para. Mim, por favor! Ok. <risos> isso demorou um pouquinho mais do que eu queria. Mas eu tô surpreso que o jogo aceitou aquilo. Oh! Mais um Yahaha. Ok. Isso aqui é simplesmente o um jogo incentivando a gente a surfar com o escudo, né? Deixa eu trocar. Porque isso parece. Bom. Ok. Yeah. Pra falar a verdade, dá pra controlar o escudo aqui muito mais do que eu imaginava. Ok. E ainda não estamos no fim. E agora a branca. Ainda não. Sério? Então agora que isso aqui basicamente te indica... Ei, olha, tem isso aqui. Isso... isso é design bem inteligente. Eu aprovo. Agora... nós... só que é tipo... O centro nacional de lugares onde Koroks estão escondidos. Que é isso que parece, sem dúvida alguma. Ok. Tem aqui, em algum canto, uma esfera que eu posso levar pra cá. Mais onde. Porque yeah, eu não tô vendo nada exatamente por aqui. Então eu posso ter que procurar com um pouquinho mais de esforço do que eu imaginava a princípio. Ah, ah, ah, ah, ah, ah! O desafio é simplesmente esse. Lembre-se. O que foi dito pela Valve muitos anos atrás. Gamers não olham pra cima Ok Provavelmente deveria prestar atenção Na simetria aqui E... Ok O que está faltando Aqui? Pera aí Aha! Hum. Seria um bloco aqui, correto? Não um bloco aqui? Coloco aqui. Oh, eu acho que eu tô vendo a simetria do lado errado. Uh... Ok, isto provavelmente... Oh! Também não é aqui. Uh... Ok, deixa eu prestar um pouquinho mais de atenção nisso aqui. yeah isso aqui definitivamente está assimétrico. Tem que estar tá um bloco aqui. Yeah, perfeito. Ok, longe de ser perfeito, considerando o tanto que isso demorou, mas, olha, vocês entendem, né? Agora o problema é... Deixa pra lá. Não tem problema nenhum aqui. Deixa eu ser inteligente aqui com... O meu uso de coisas de correr mais rápido aqui. Tipo, aqui está essa esfera. Realmente é ótimo, fantástico. E eu tenho que levar até lá. O que certamente é desafiador com todo que está ali no meio do caminho. Vão ter inimigos e etc. Mas... E se eu dissesse que eu tenho prática com golfe? Não. Role tanto, por favor. Oh, peraí, isso. isso aqui flutua? Se isso flutua, isso facilita tudo, sem dúvida alguma. Ok. Deixa eu ver se eu consigo levar isso para ali. Ótimo, ótimo. Muito bom. Era isso que eu queria. Oh, uau! Isso foi muito melhor do que eu imaginava, pra falar a verdade. Um... Hum... De deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Eu preciso voltar. Eu não fui inteligente com as minhas escolhas aqui. Link, por favor, não se afogue. Ok. Isso foi um desastre que eu evitei. Não precisava ser remotamente um desastre. Mas o importante é que eu evitei. Yeah, agora eu posso simplesmente carregar pra lá de boa. Yeah, eu sei, aquele Bokobin vai tentar ser um mala. Ok. Deixa eu... Primeiramente... Acabar com esse moblin, porque ele vai ser um Mala, como eu já deixei bem claro. Ok, tchau pro C. Oh. você vai ser um Mala também? Não por muito tempo, exatamente. Mais outro? Oh yeah, hoje é o dia nacional de ser um Mala, por aqui. Ok, tchau pro C. E tchau pro C. Ah, dá pra sair da água, por favor? Sim? Ok, valeu. E você também, ó. Sai, sai daqui. Ótimo, fantástico, tudo que eu queria. Eu tô com uma lança e é isso aqui. É bem bom para meus propósitos. Uh, bora utilizar as E Um, dois, três, quatro, cinco. <risos> ok, eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente. E... Perfeito. Ok, eu não sei se era realmente o plano Aqui, inicial do jogo Que uh, você fosse utilizar golfe para chegar até aqui Mas eu utilizei e funcionou perfeitamente bem uh, Também eu não sei se tipo isso acabou poupando algum tempo ou não Mas foi mais divertido, não há dúvida sobre isso Agora, pena que, tipo, não dá pra você colocar objetos do cavalo, como, por exemplo, pegar a esfera, colocar o cavalo pra ajudar você a chegar aqui. Hum. Tá aí... algo potencialmente interessante, sem dúvida alguma. Ok, eu imagino que isso aqui vai ser um daqueles santuários que é, tipo, de graça, porque o quebra-cabeça foi simplesmente ter chegado até aqui. Estou correto ou sou o ser humano mais errado do mundo? Eu estou correto. Basicamente, quando você já vê água, ali é quando tem um desses de graça aqui. Ok. E a gente consegue um Ancient Core gigante. Tipo, o jogo não deu nada de super especial aqui pra gente. Oh, yeah! E eu também é, vi exatamente uh, os requisitos necessários pra armadura de ancião ali. E, olha, honestamente, vale mais a pena melhorar a armadura basicona de defesa, simplesmente porque ela custa menos pra você melhorar, enquanto que os requisitos da outra armadura tem certas coisas insanamente absurdas.